Gênesis 17, 1 Disse-lhe então o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e se perfeito. A palavra presença significa, é, está escrito no hebraico original, a face. A face é muito importante, quando olhamos para a face é uma forma de foco. É dois aproximarem-se, é o amar a Deus sobre todas as coisas. Quando dois estão a olhar, um para o outro estão a amar estão a ouvir instrução estão à espera de instruções estão à espera do Espírito Santo do Senhor a palavra perfeito significa completo porque só somos completos se tivermos o Espírito Santo do Senhor enquanto não o tivermos não, não temos paz o Senhor Cristo Jesus também deixou-nos a sua paz para sermos completos é a paz da contemplação em espírito e verdade de olhar a face do Senhor andar significa andar constantemente segundo após segundo não se pode esquecer